Seja bem-vindo a este vídeo. Hoje eu trago essa oração incluindo Salmo 91, Salmo 23, Salmo 90, Salmo 22 e Salmo 45, para você ouvir dormindo, que vai te trazer proteção e afastar todo o mal, toda inveja, toda energia negativa e tristeza da sua vida, abrindo as portas para a felicidade, para a tranquilidade e para a prosperidade.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 Passamos por momentos difíceis em nossas vidas e sentimos que tudo está perdido. É nesses momentos que Deus nos mostra que Ele está conosco e que Ele sempre enviará a sua providência. Deus é o Criador do Universo e está sempre presente em nossas vidas. Ele sabe o que precisamos antes mesmo de pedirmos. Em Mateus 6, versículos 31 e 32, Jesus nos ensina, portanto, não se preocupem, dizendo, o que vamos comer? ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Quando confiamos em Deus e colocamos nossa fé nele, ele sempre nos suprirá. Ele nos enviará a sua providência na hora certa e da maneira certa. A providência de Deus pode vir de muitas formas, um novo emprego, um amigo que nos apoia, uma cura inesperada ou até mesmo um encontro divino que muda completamente o rumo de nossas vidas. No entanto, muitas vezes, somos impacientes e queremos que Deus nos ajude imediatamente. Mas Deus sabe o que é melhor para nós e nos ajudará no momento certo. Às vezes, a espera pode ser dolorosa, mas acredite, a providência de Deus sempre chegará. Nunca se esqueça de que Deus está sempre conosco e sempre enviará a sua providência.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 Feche seus olhos e abra o seu coração para essa oração a seguir com a certeza que Deus tem o melhor reservado para você. Vamos orar juntos essa poderosa oração. Querido Deus, eu venho até te hoje com um coração cheio de esperança e fé. Eu creio que tu és o Criador do Universo e que tens todo o poder e a sabedoria para suprir as minhas necessidades. Eu creio que tu és um Deus de amor e que cuidas de mim em todos os momentos, mesmo quando eu não percebo. Senhor, eu quero te agradecer por todas as vezes que tu já enviaste a tua providência para mim. Por todas as vezes em que tu supriste as minhas necessidades, mesmo quando eu não merecia. Por todas as vezes em que tu me protegeste do perigo e me guiaste pelo caminho certo. Mas, Senhor, eu também quero te pedir que continues a enviar a tua providência para mim. Eu sei que a vida pode ser difícil às vezes e que eu posso me sentir perdido e sem esperança. Mas eu confio em ti, e sei que tu estás sempre comigo. Eu peço que tu me des a sabedoria para reconhecer a tua providência quando ela chegar, mesmo que ela não seja exatamente o que eu esperava. Eu peço que tu me ajudes a ser paciente e a confiar em ti, mesmo quando as coisas parecem impossíveis. Eu sei que tu és um Deus de milagres, e que nada é impossível para ti. Eu peço que tu me deis a força para enfrentar os desafios da vida, sabendo que tu estás ao meu lado. Senhor, eu peço que tu abençoes todas as pessoas que estão lendo esta oração agora. Que tu envies a tua providência para elas, e que lhes deis a sabedoria para reconhecê-la. Que tu lhes deis a força para enfrentar os desafios da vida, sabendo que tu estás ao seu lado. Eu creio, Senhor